Salve, hoje nós vamos falar do controle de temperatura do no nosso pit no modo Offset. Bem-vindo ao Sábado na Brava. E é isso aí gente, boa para os amantes do American Barbecue. Hoje a gente vai desmistificar aí uma das dúvidas que a gente tem em relação, a maioria das pessoas tem, na hora de comprar seu Pitch, ah, vou usar no modelo Reverse Flow, ou até mesmo para as empresas que não tem, Uh, essa possibilidade de estar tá invertendo o lado no mesmo Pitch, fica na dúvida, Ó, vou comprar um Pitch Reverse Flow, vou comprar um Pitch Reverse, então a gente vai sanar todas as dúvidas aí. Bom trabalhar hoje com um Offset, depois a gente faz um vídeo no Reverse Flow, que vai numa outra versão aí do Sábado na Brasa. Nosso Pitch ele tem essa opção de fazer a, a inversão do lado, trabalhar tanto o Reverse Flow como Offset, e hoje se a gente analisar nos Estados Unidos os grandes nomes do American Barbecue, eles acabam trabalhando no Pitch no modo Offset. função disso é porque ele tem um fluxo melhor de fumaça, ele trabalha de forma mais leve, tá? uh, e quando achar necessário, tem essa variação de temperatura. A gente vai mostrar algumas técnicas aqui para reduzir uh, essa variação, tá? de temperatura do lado direito com o esquerdo, uh, com algumas técnicas aí que hoje já são usuais aí no, no mundo do American Barbecue. Para nós entender por que, que no Brasil... Uh, hoje trabalha muito com o Reverse Flow, né? A gente tem que olhar lá atrás, quando a empresa que trouxe o defumador para o Brasil, o American Barbecue, que até onde eu sei é a King's Barbecue, Então foram lá, analisaram os pits fora e realmente no Pit Offset, na versão Offset, ele tem uma dificuldade um pouquinho maior de controle de temperatura em relação ao Reverse Flow. E como aquilo na época era um produto que ia estar sendo introduzido no Brasil, Uh, teve a preocupação, né, muito cautelosa, diga-se por dizer, da Kings, do usuário brasileiro conseguir trabalhar de forma bem efetiva nos pits. Porém, né, naquela época não se tinha tanta informação como se tem hoje, então hoje com a evolução do American BBQ, então a gente consegue trabalhar uh, reduzindo essa diferença de temperatura, né, da relação do, do upset aqui no, na saída da, da Firebox, com a saída da chaminé com algumas técnicas, a gente consegue equilibrar o pitch aí de uma forma bem efetiva aí, conseguindo fazer um trabalho muito bom no controle de temperatura e dando uma defumação aí sem igual, né, por trabalho com um pitch muito mais leve. Enfim, fica mais fácil de a gente fazer uma defumação sem ter grandes problemas com variação de temperatura. Já liguei o pitch, agora já faz aí em torno de 20 minutos, 30 minutos. Aqui ele está em 50 graus, Aqui ele está mais ou menos uh, uns 40, então começa agora aqui, está uns 10 graus de diferença, tá? Vamos chegar a 120, e depois a gente vai botar, ó, vamos pegar esse pão fatiado aqui, vamos dividir na grelha para vocês verem a diferença que dá na temperatura e vou mostrar algumas técnicas para reduzir esse diferencial de temperatura a gente trabalhar de uma forma bem leve o no nosso smoke. E o primeiro teste que nós vamos fazer é um teste bem simples, tá? Isso aqui é legal de fazer na hora que vocês estão fazendo a cura do pitch. É o que? Vou abrir para vocês aqui e mostrar rapidamente. Eu peguei e comprei esse ponto de forma, tá? Larguei no meio da grelha, tá? Aí se tu quiser largar em várias posições da grelha também é legal. Acabei largando só no meio aqui para mostrar um pouquinho, para dar uma noção para vocês. Botei nos três níveis, ele está no modelo offset. E aqui embaixo... Ele tá com aquela placa da refritora perfurada, tá? Para a gente tentar reduzir um pouquinho uh, esse diferencial de temperatura. Vou mostrar para ele, para vocês, nosso trabalho nesse formato. Depois a gente vai uh, trabalhar de outra forma, que é colocando uma bandeja de água aqui na saída de firebox, aqui na grelha bem inferior aqui, para a gente ver se a gente consegue reduzir ainda mais a temperatura e ir mantendo a umidade dentro da câmera de defumação do modelo do Offset. E uma das características que a gente tem no, no modelo dos Pitch uh, Offset é que ela seca um pouco mais a carne em relação ao Reverse Flow. Então, importante, principalmente quando está com pouca proteína, a gente botar uma bandejinha de água dentro, a gente vai botar ela dentro da saída da Firebox aqui, tá? evitando um pouco essa diferença de temperatura tá? e evitando também que perca muita umidade dentro da câmara de defumação, uh, deixando a minha carne seca. Então a gente vai estar tá utilizando de uma das técnicas que a gente tem, é botar um vasilhê, meio, eu estou com uma bandejinha, mas pode ser aquelas GM mesmo. Coloca na, na saída da Firebox, ela já vai puxar a umidade, mantendo a câmara de defumação com uma porcentagem de saturação aí bem bacana, deixando o churrasco nosso daquele jeito que a gente gosta. Bom pessoal, já passou mais ou menos uma hora Desde que a gente botou aqui ó, as, as fatias do pão fatiado, vamos abrir. Eu mantive sempre a temperatura entre 110, entre 100 e 120 e vamos tirar agora para nós ver aí a diferença de cada, de cada, um das, cada uma das grelhas. Então aqui a gente tinha, a gente tinha o pão né, essa aqui era as grelhas inferiores tá, essas duas aqui estavam bem no canto de baixo aqui, possivelmente essa aqui ficou mais tostada do que essa aqui em função de algum furo ali da placa refletora entendeu, que ela pegou um pouquinho mais, então passou um pouquinho já o espaço ela já não tem tanta diferença, então aqui as grelhas do meio. Então as duas iniciais aqui ela pegou um pouquinho mais de, de temperatura, tá? Aqui no meio aqui já as duas para a parte mais parda da chaminé. E aqui então as grelhas bem as superiores, né? Aqui próximo da chaminé, aqui no meio e aqui as duas, mais na parte de baixo ali do pitch. Então aqui agora eu vou tirar essa placa aqui. Eu só vou abrir um pouquinho aqui, ó. A firebox. Eu vou tirar essa aqui, não vou usar, vou usar só essa aqui que é um pouquinho, mais. ela tem a furação menor. Uh, vamos fechar, eu vou botar aqui na nossa Aqui obviamente que nesse caso a gente vai perder uh, uma partezinha do pitch aqui né, não vai ter como utilizar, e a ideia é que essas grelhas aqui a gente consegue deixar o mais uniforme possível. Bom, e agora a gente vai deixar aqui mais ou menos uma hora, tá? Torno de 100 a 120 graus, tentar manter essa temperatura. Vamos fechar o pit aqui e aguardar, depois mostrar o resultado para ver se realmente deu uma diferença aí uh, no manuseio, usando essas técnicas aí no nosso pit offset. Beleza? E é isso aí, meus caros. Mais uma hora aqui na defumação, mas agora deu dei uma mosqueada. Eu dei uma saída, botei lenha. E o pitch chegou numa temperatura um pouquinho a mais do que eu queria, chegou em torno de 150 graus. E, enfim. Vamos refazer esse teste, tá? Mas vamos tirar aqui, aproveitar agora tirar. Porque o que a gente quer ver aqui é a questão da diferença de temperatura entre o. dentro do pit, né? Mas depois eu vou refazer esse teste aqui. Pra gente ver numa temperatura de 120 graus. Então eu vou tirar aqui rapidinho, né? Não, vou mostrar pra vocês aqui, dar um zoom. E depois a gente bota mais uma leva aqui de pão. Vou deixar só de baixar um pouco a temperatura, tá Chegar a 120 graus e a gente refaz o teste, mas aqui já vai dar para ver uma diferença bem legal aqui para a gente discutir depois. Então vamos lá, para gente se entender, esse aqui foi o teste que a gente fez antes, entendeu? Então aqui ela teve as grelhas inferiores, eu inverti agora o lado aqui, aqui as grelhas mais embaixo, do meio, superiores, lado da Firebox, lado da chaminé. E aqui eu botei aquela bandeira já para manter a temperatura, essas duas peças aqui, a gente tirou para botar a bandeja, essa aqui é aquela peça extra que eu botei, tá? Acabei colocando aqui, ela deu uma queimadinha, tá? Na pontinha ali, mas pode ver que ela ficou bem mais uniforme. Aqui são as temperaturas da grelha superior, a grelha do meio e a grelha inferior. Nota que a gente já não queimou, claro que não tem essas duas, né? Mas não teve tanta diferença assim já na temperatura interna do pitch. Obviamente que Uh, essa aqui é aquela grelha bem embaixo ali, embaixo da saída desse chaminé. Teve uma temperatura um pouco abaixo, até se assim nós virar aqui, estava virado. Uh, ela teve uma diferença, não foi tão grande, né? Já ficou um pouco mais uniforme a temperatura do nosso pitch, podendo assim trabalhar. Porque mesmo o pitch uh, reverse flow, ele também tem uma diferença de temperatura entre, entre as grelhas, né? E aqui a gente conseguiu diminuir bastante, na verdade, né? Comparando essa aqui com aquela ali. Vou refazer o teste e a gente mostra o resultado final para vocês, beleza? E vamos lá pessoal, ó. eu fechei todo o pitch para baixar a temperatura, uh, vamos abrir ele um pouquinho agora, para ele manter a temperatura de 120 graus, que é o que a gente quer, 100 a é 120, vou botar ele de novo aqui, vou botar os pedacinhos de pão que eu já separei, e vamos refazer esse teste para a gente ver se essa questão aqui da, da bandeja aqui embaixo, tá? Qual que é a influência aí que ela vai ter né? Olha, tá na. Olha lá. Tá chegando a temperatura. Então vamos lá. Beleza? Mais uma hora que a gente finaliza aí a nossa demonstração pra gente ver qual que é a diferença realmente que a gente tem num pitch offset. E é isso aí meus caros. E agora estamos chegando aí. Já deu mais ou menos aí uh, uma hora que tá com uh, as fatias aqui do pão. nosso pão fatiado. Uh, aqui no pitch. Durante todo o tempo ele manteve a temperatura entre 110 a 120 graus, não passou disso. Então agora vamos tirar ele e vamos botar aqui e comparar. Deixei aqui os outros testes que a gente fez para a gente fazer um comparativo, para a gente ver a questão de estabilidade do pitch no modelo Offset, usando aquela bandejinha ali com água, né? para dar uma maior estabilidade no equipamento. Vamos tirar aqui e já mostrar o um resultado para vocês. E está aqui então todos os testes que a gente fez. Vou dar um zoom para vocês que agora eu tô sozinho tá, vou mostrar para vocês bem detalhado aí para gente ver que é possível trabalhar no modelo offset, uh, dando estabilidade no fit e tendo um baita fluxo de fumaça, dando um baita resultado no nosso assado. Um zoom ali ó, primeiro teste né, lembra a gente queimou aqui ó, tem uma parte que queimou, enfim ó, aqui ó, tá bem tostadinho, que essa parte aqui, essa parte bem interna, da, a primeira parte da grelha vai queimar, não tem jeito, trabalhando ele naquele modo raiz, entendeu? Tem que ter um cuidado aqui, as primeiras partes queimam mais, depois não pegou tanta temperatura. Daqui a pouco aqui estava até um pouco de estabilidade do pitch, não estava tudo ele aquecido. Mas enfim, essa aqui já vamos descartar, né? Isso aqui já vai lá para o comer. Segundo teste nosso, esse teste aqui, ó. Então, a temperatura do pitch subiu um pouquinho, não ficou tão estável, tá? Uh, cheguei ali 150, 160 graus, eu acho até. Uh, então ele deu uma queimada um pouquinho maior E teve uma diferença um pouco maior de temperatura né? Não sei se vai dar para ver no vídeo Mas aqui está um pouquinho mais tostado Não chegou a queimar uh, Essa guerra inferior Realmente ela subiu um pouquinho mais de temperatura Essa aqui na verdade ela estava em cima aqui né? uh, e Lembrando que aqui nas duas No local das duas aqui Eu tinha aquela bandeja com água Mas já ficou muito mais uniforme né? Então aqui também vamos estar, descartar e o último teste aqui que a gente fez, temperatura 120 graus, tá? Uh, vamos até dar um zoom maior aqui. Vamos puxar rapidinho aqui, ó. Tá aqui. No último teste que a gente fez, então, uh, aqui tava a bandeja, tá? Essa aqui é a bandeja inferior. Pode ver que ela ficou um pouquinho mais branco, tá? Que essa aqui é a parte mais perto da chaminé, mas ela ficou bem uniforme, na verdade. E aqui é aqueles os pedacinhos extras que a gente botou dando uma enfim acredito eu que ficou bem uniforme aí uh, mostrando aí a eficiência que a gente tem em botar uma bandeja e toda aquela questão da umidade na carne dando um baita resultado no nosso pitch e para finalizar pessoal então esse foi o nosso teste tá a gente ficou aí cara em torno aí de umas 5 horas fazendo esse teste para mostrar para vocês esse é um teste que é interessante vocês fazer na hora de fazer a cura do pitch porque é mais ou menos esse tempo aí que vocês vão levar para fazer a cura, tá? Então, na cura, tu vai levantar ele a 50 graus, depois tu vai passar para 75, depois tu vai passar para 100 e depois para 120 graus. Então, nesse momento, que passou para 100 a 125, usa o teu tempo, que tu vai levar umas 3 horas, mais ou menos, esse processo, para fazer essas testes e tu conhecer qual que é as temperaturas que tu vai ter dentro do teu pitch. Beleza, rapaziada? Oh, outro detalhe aí. Uma das diferenças que eu notei entre trabalhar com Offset e o Reverse Flow, é que no Offset, cara, qualquer variaçãozinha na, que está na abertura da fumaça, na, na abertura da entrada de ar, cara, ele te dá uma, um fluxo muito grande. Então, o Offset ele acaba sendo um pouco mais minucioso, tem um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer as aberturas de entrada de ar. Então, se tu abrir muito, o kit vai começar a subir uma temperatura muito alta. Foi isso que aconteceu quando eu cheguei lá a 660 graus. Então, tem que abrir um pouquinho, um pouquinho por vez, muita calma. Mas, dá um baita de uma assada aqui. Gostei bastante do fluxo de fumaça, tá? Bom, boa parte do tempo aí, a gente conseguiu manter aquela famosa Blue Smoking, né? Botando ali madeira para defumação. Botei hoje laranjeira uh, para defumar pão, no caso, mas, as partes, né? E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso... Review mostrando aí como funciona a temperatura dentro de um Pitch Smoker no modo Offset. Beleza? Tamo junto e nos vemos semana que vem no Sábado na Brasa!